Uh, demorou, demorou, demorou, ó, ó, ó, mas tudo. Que eu vou fazendo aqui o meu papel Cê sabe que eu vim pesado com flowzinho mais cruel Mas é. tá tudo bem, cê sabe que é desse jeito Hoje você é o final que respeita que eu sou jefeto Até porque é. o o bagulho é assim E na batalha, mano, aqui eu vou causar seu fim Cê é boneco, só que você falou besteira E nessa porra aqui nosso castelo que é de madeira Seu castelo é de madeira, então toma assim Minha rima é desse jeito, resolvo no sapatinho Seu castelo é de madeira, então eu sou cruel Castelo de madeira, destruo com fogaré Olha como você mandando muito louco Fazendo desse jeito, você vai hoje passar sufoco é Nessa rima que eu mando improvisado Você perdeu, um cara que tá aposentado oh, Mas tudo bem, eu rimo todo dia você Vai tá fogo igual o prefeito de São Paulo Que ironia Tipo olha você sabe que o bagulho no é tranquilo Eu vou fazendo na história Eu boto fogo Você falou É desse jeito Então segura mano Agora se queimou Olha como que eu faço desse jeito Eu vou falar Não brinca com fogo Senão ninguém vai se queimar aí Ô Aê Tio Não tem problema Aqui nós não inflama Você tem que entender Fogo na batalha Cê me chama Mas não procura que e eu te bato meu parceiro daqui até amanhã Aqui nessa rima moleque, trocadilho se tipo fudeu. Não te chamo porque aqui na batalha o fogo sou eu Olha como oh! que eu faço assim a moral faço desse jeito agora na Olha sessão instrumental Falei de chamar é tipo baguá E eu colhei pesado no flowzinho Água Aí parceiro você vai morrer Tá entendendo meu parceiro que isso aqui é só pra fugir do clichê é Desse jeito então eu faço, a rima é desse jeito, rima pra mim é bem fácil. Não faço desse jeito, sua rima tá histérica. Cê se fudeu aqui é queimação elétrica. Uou! Oh, Uou! Oh, barulho pra batalha! Oh, oh, oh. Tá morto? Aí, por ordem de rima, aqui são os amigos do Caldos. Uou! Uou! Caldos! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou, volta! Thank mm -hmm. Desse jeito, vem! Ó, ó, ó, é nessa rima, que o filme, sabe o que vem. Olha só que fita hoje, eu mato o Caldas, o segundo também. Olha como que eu chego aqui na rima boa. Eu faço as rimas boa a Caldas faz a matou boa oh, como eu chego agora, mando a rima e trocadilho. Agora eu faço a rima lá de baixo, eu sou pai, você só é filho. Quando eu faço a rima, você fala: caralho, esse moleque tem um talento que é raro. Ó, oh, mas tudo bem. O bagulho é assim, cê sabe na batalha agora eu vou causar seu fim Até porque parceiro cê sabe eu sou andarilho, se fudeu que o flow é revoltado e vai matar o pai Você cai, cê sabe o bagulho, sabe que é assim, faço no freestyle meu mano, cê perde até o fim Mas não tem problema mano, cê sabe eu vou falar, tô aqui para aprender, não somente para ganhar Assim, então eu faço se fudeu, perdeu primeiro, e segundo já perdiu, olha como que eu chego, mandando rimas assim não faço desse jeito que destrua, agora é seu fim. Ó, oh, mas tudo bem, a rima é avalante, tá pagando o dividente, mas não trouxe a cardamante. Oh! Aí o parceiro vai perder, tu sabe que vai apoiar, porque Caldas vai te bater. Não vai bater, na moral vou te falar É desse jeito se ligando, no pode ir pra Agora eu vou falando, se liga nessa caixa, Filhinha, por favor, respeita seu pai Mas tudo bem, ó, ó, ó, mas tudo bem O bagulho que é sem caô, eu já te disse, vou repetir que o papai chegou Você tá ligado que o bagulho é sem caô, não tem problema, me respeita Sem caô é desse jeito, o papai chegou Fiquei quatro semanas fora Ah meu Deus, papai voltou Ó, oh, como eu falo agora, desse jeito eu vou falar Hoje não vai ter calda, se vai me segurar Mas tudo bem, o bagulho já te falei Família de dinossauro, querida, cheguei oh! parceiro você vai apanhar Que o bagulho é bem tranquilo, fácil de desculachar Aê, oh. hey, faz barulho pro segundo round O oh! oh! de rima, quem gosta desse do subiu Uou! Wow! Oh, oh, oh. Caldas! Uo! Viu? Uou! Caldas! Uau! Barulho pro terceiro round! Uou! Uou! Uou! Uou! Uhum! Ah, mas demorou, cê sabe desenrola. Não sabe o que é sofrer, mas mano, agora você sabe. Agora embolei, não pega nada. Tá tranquilo na parada que cê vai é embolar Nordeste. Cê me chama de embolada, pega nada. Cê sabe que o bagulho é verdadeiro. Só trocar o beat, só me chamar no pandeiro. Não tem problema, nós arrancamos. Você tá entendendo meu parceiro tipo Caju e Caspá? Ele embolou, meu Deus, olha, o Cadas deu falha. Meu Deus, ele embolou desde o começo da batalha. Olha como que eu chego, olha que eu vou mandando. A rima é desse jeito, então eu sigo improvisando. Olha como que eu chego, mandando flow insano. Você fala que tem flow, mas na moral não tô ficando. Olha como que eu falo desse jeito, eu vou falar. Seu flow é bom, pode crer, mas hoje o meu flow vai te matar. Mas tudo bem, cê não falou que viu e viu, não entendi meu parceiro, acho que você nem discutiu. Mas espera, risco, discutiu, cê tá ligado parceiro que agora eu vou te mandar pro um vinil. Manda agora pro vinil, tio. Olha que fita, compra lá, o um vinil do Bill. <risos> mandando no improvisado. É desse jeito sem mandar decorar uh, uh, Tudo bem, a rima mais astuta Tipo com agulha, só não vou lá Porque você tem medo de agulha Mas demorou, você nem riscou Você sabe meu parceiro que agora já riscou A sua vida Medo de agulha não, olha como você fala A rima é desse jeito, agora você deu falha Sabe por quê? Porque eu faço aqui na batalha Eu falo desse jeito, meu flowzinho de navalha Tudo bem uh, uh, uh. Ô oh, na navalha, cê sabe que o bagulho é na tristeza Vou fazendo freestyle que é mó beleza Mas aí, cê vai perder essa batalha Bagulho bem doidão que meu pensamento é canalha ó. Oh, oh, oh, oh, oh. É desse jeito, se ligaram nessa rima Quase desse jeito, meu parceiro pode crer, levanta o um clima Olha como que eu faço, se liga no fermento Destruo você com força navalha Cê se guarda pra se matar, pra acabar com seu sofrimento é, se espediou mais barulho do que <gülüyor>